Construidor. O meu testamento foi feito, no quarto estive em sua hora, para renascer e reconhecer-me imperfeito, estive de olhos vendados na aurora, desceu ao interior de minha terra, encontrando a Carrara em sua bruta forma, meu trabalho é reconhecer-me como tal potência nela. Ergo as colunas que me estabelece e dá força ao meu templo. Na sua vela acesa está a luz a guiar na escuridão. Escuridão essa de minhas dores, egoísmos, erradas construções. A facada no peito trouxe a aceitação das impurezas. O rubro escorre pela carne do caos de onde viemos. Na solidão daquela câmara escura, os três golpes. Finais veio-me em reflexão. Deixo lá, chorando, escondido que de mim é profano, sem fugir o olhar do eterno ato de lapidar-me.